Salve, salve rapaziada. Beleza, Samuel o 1 z aqui. No vídeo de hoje eu vou me mostrar aí como é que roda o GTA V na Intel HD 2000. E no, no processador i5-2400 com 6 GB. Bem, quando eu tava jogando aqui eu, eu gravei com, a, com o celular, viu? A imagem, porque não né, é impossível gravar a tela do computador com o programa, né? Hum. E quando eu estava jogando aí, tava rodando... Entre 5 e 10 fps e de vez em quando dá umas travadona porque eu estou usando o HD eu comprei uma SSD e outra memória RAM de 8 GB e em breve eu vou fazer o teste também com, com SSD e, ah, e 12 GB RAM é... e bem ficou jogável tipo jogável quase impossível né 5 e 10 fps mas deu pra andar no carro pelo menos é... É, eu percebi que jogando perto da parte onde tem grama, a flores, a árvores dá mais lag porque até dá pra entender né porque no GTA V até o pra cá, até a folha caindo da árvore tem um bocado de de detalhe é bizarro esse jogo o quanto detalhe tem? Mas eu percebi que dentro da cidade dá menos lag. Então é isso aí. Acho que basicamente é basicamente esse o vídeo. Então é isso aí. Em breve vai sair também o de CSGO. Eu fiz o teste. E depois eu vou fazer também de refazer esse teste com SSD e 12 GB RAM sim placa de vídeo também, né? Eu, com a Intel HD2000. E é isso aí. Espero ter mostrado... Ajudado vocês como é, pra ver como é que fica, né? É um pouco bizarro, né? Mas é isso aí. Espero ter ajudado aí. Muito obrigado por assistir. Deixa o like. E é isso aí. Falou. E se inscreve no canal, hein? Falou.